para uma outra coisa, né? para uma, uma sociedade em que eu não preciso me definir. Eu sou quem sou e amo a quem quiser amar, independente do sexo que ela traga, seja biológico ou construído a partir de um misturismo. Eu sou uma pessoa que tenho preocupação com as questões da mulher, com a opressão de gênero, com a violência que as mulheres sofrem e, especialmente, com as mulheres lésbicas que são várias vezes mais oprimidas